E aí galera do canal aqui atendendo a pedidos, recebi vários pedidos é, da galera perguntando como que compra a moeda ISP, a Link, né? E aí eu dei uma pesquisada... E verifiquei que ela tem na Gate.io, tem na KuCoin, tem na Uniswap, mas vocês sabem que eu gosto de usar a Gate.io porque é muito fácil de fazer a transferência de, de USDT para lá e comprar lá, é muito simples. E vocês podem ver no canal que a maioria das gemas, das novidades estão aí, né, na Gate.io. Então vamos lá, pessoal, como que faz? Você faz o cadastro aí, tem link na descrição, vou deixar aqui um cardzinho aqui com o link para você clicar, se cadastrar na para pra gente tá comprando a moeda ISP, a Expo Link. vamos lá pessoal vamos entrar aqui na Gate.io, entrando aqui na Gate.io, vou logar aqui pessoal ó, e você tem que mandar o SDT para cá para a gente poder comprar ISP, por quê? Porque ela vende com o SDT, e aí como que você faz? Olha só pessoal, vou mostrar para vocês aqui minha carteira olha só Vou mostrar aqui para vocês como que está configurada a minha carteira. Olha só as minhas compras. Aqui tenho um MetaHero, tem um CHZ, tem um Atlas, tem a Quank, né? Que estourou a tampa de ontem para hoje. Tem vídeo aqui no canal também. A Baby Doge também está subindo aí legal. Bitcoin, Solana. E está aqui as minhas ISP. Vocês podem ver que eu tenho pouco. Vocês podem ver que eu invisto pouco, pessoal, nessas moedas pequenas, né? E aqui eu já mandei meus USDT, ó, mas acabei de mandar aqui, ó, USDT. Se você não sabe como mandar o USDT, tá aqui o cardzinho, ó, passo a passo como mandar USDT da Binance para a Gate.io. Tudo pelo celular, pessoal, simples e fácil, vamos lá. E aí, ó, após mandar USDT, você vem aqui e clica em câmbio. E aqui, pessoal, onde tem SAMU barra USDT, você vai digitar o nome da moeda que você quer comprar. Aqui, no caso, é ISP. Olha só. Vende com USDT e com Ethereum. Ethereum não tem como a gente transferir o Ethereum para cá, porque as taxas da rede Ethereum são... Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou clicar em ISP, USDT. Aqui, onde tem comprar e vender, você coloca comprar. Aqui, deixa limite mesmo. Limite. Aqui no book de vendedores, você escolhe um desses vendedores aqui, ó, um, o dois, o três, o quatro, ou cinco, você vê qual você quer comprar, clica aí, ó, vou clicar aqui no um, aqui, pessoal, você vai informar quantos por cento você quer comprar, ó, pronto, quero comprar todos os meus USDT, clico no um, escolho 100%, clico comprar, confirmar, dou um ok, vai solicitar a minha senha que você cadastra no menu segurança também, aí ó, e confirmo a compra, prontinho, ordem concluída, olha só, nem veio para o book, porque foi muito rápido e é assim que compra, bem rápido, clico aqui em carteira, vamos olhar se realmente comprou, vamos lá, vamos lá, pronto, e vocês podem ver aí, ó, que agora eu tenho 3.79 dólares de ISP. Então, pessoal, é assim, o um jeito mais simples, mais fácil. Tem pela KuCoin também, mas eu não curto muito a KuCoin, porque ela cobra muitas taxas, né? Eu gosto mais da Gate.io é mais tranquilo. Então, pessoal, valeu, um forte abraço, link na descrição. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!